De serra sujeito que manhã nossa, linda! Nossa casinha linda ali em cima, domingo. Né? Estamos indo à casa do Senhor. O Congonhal, normalmente, a gente fala isso. Né? Estamos indo à casa do Senhor, estamos indo A Congonhal, na nossa pequena igreja, buscar. Que nós temos que buscar, né? Escola Dominical. Tá, gente, o que Tá pegando o guarda bem? Esse aqui é As curvinhas que tem isso aqui, ó. É engraçado você. que essa curva parece aquela outra, né? É. É. Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor de bem, curvinha aqui para direita, ó. Olha. Dá uma olhada só, gente, ó. ó Bem fechado. É uma ferradura mesmo. Aí o cara vem com a carreta carregada aqui, dormindo, mexendo no celular, pensando não sei no, no que, capota mesmo. Todos os guarda rei dessas laterais Olha. aqui já foram. Lá em cima é a rodovia e aqui embaixo de novo. E agora é a época da florada, da paineira. Do Zipir, tem alguns é. um não, IP não, só paineira mesmo. Ah, não, é a paineira que nós estávamos é. comentando ontem. Né? Aí as curvinhas para esquerda agora, ó. Ferradura para cá, ferradura para lá. Olha o IPzinho ali, ó, que belezinha. Paineira. É, só porque você falou, eu já fui falar, Camila. <risos> paineira, uma paineira direita, ou uma esquerda. Aqui, ó, mar. Olha lá. Há uma coisa que eu acho bonita na roça, pessoal. Aqui tem casa pintada com aquele azulão bem forte. Ou amarelo, bem Fica forte. O Verde, bem forte, eu acho muito bonito. Na, Préu... na cidade, eu hum, não sei se vai ficar tão chique, mas na roça fica muito bonito. Aqui, ó, essa curva, ó, essa curva, é porque destaca, é, faz um contraste com o verde, nessa. É lá na neblina lá na serra, coisa linda. Vamos para a esquerda. Agora, esquerda ou direita? Ah, vocês, mulheres, confundem as coisas. É a esquerda mesmo. Assim também não, não posso generalizar não Porque tem mulher que sabe muito bem Eu confundo, gente, confesso Confundo horizontal com vertical Não pergunte pra mim não que vou passar vergonha Aqui já estamos na Nas terras da cidade De Senador José Bento Ó a Brasília, pessoal a brasiliosa ó Brasília é cor de dia promete ser é muito bonito Sim Eu tenho vontade sim. Eu vou gravar aqui nessa frente Dá pra você ver a igreja aí, gente Eu quero vir com a Madalena fazer um levantamento aí Com essas famílias aqui em torno dessa igreja Deus vai preparar a hora certa Eu quero aproveitar e mandar um abraço a Madalena para todos vocês do, do canal do Cícero da Madalena Ontem entrou um jovem Por nome Francildo Ele está atualmente No Maranhão E conversou comigo Fiquei muito feliz Com a mensagem que ele me enviou Quero agradecer a vocês todos Que tem nos enviado mensagens Que tem se manifestado A nosso favor E comentado No canal Fico muito, muito honrado. Ontem também entrou uma pessoa de, do Reino Unido. Conversou conosco. Sim. Tem vontade de nos conhecer. É. Como muitos, né? Que tem vontade de nos conhecer. É, será muito honroso pra nós. É, será mesmo. O nome dela é Ana Rosa? Bem? Ana Rosa? Eu não bem? lembro o nome dela, Cícero. Parece senhor. que o nome dela é Ana Rosa. Agora, gente, nós estamos chegando embaixo, né? Descendo já no pé da serra Então a olhar para cima A gente vê Da onde nós viemos É que vê porque que os motoqueiros Quando desce para cá Porque essas motos de alta Motoqueiro não Esses piloto de moto aí Que tem essas motos poderosas Desce para cá, volta e meia Perde a vida por ignorância Eu, eu sempre comento se eu, tivesse, se eu tivesse uma moto De 1.200 cilindrada eu entraria numa curva dessa aqui, ó, pra contemplar a beleza da curva, pra contemplar o que tem lá embaixo. Mas o pessoal dessa aqui a é milhão, quando se perde, não tem jeito, né? É, já era. Imagina um pai receber a notícia que o filho saiu pra passear e voltou no caixão que tristeza. Eu tava comentando que eu tenho 42 anos de carta, já pilotei caminhão, 21 anos motorista da Câmara Municipal da cidade, já trabalhei de entregador. Carro pequeno e graças a Deus nenhum acidente. Mas por quê? Prudência. Aí as cruzinhas ali na curva, ó, ó a cruz. Se tem cruz é porque morreram gente. Desce aqui achando que isso aqui você faz com. Ah, que é isso? As curvas, tá vendo, gente? Dá pra vocês perceber aí, né? Ó lá. Eu acho linda aquelas casas lá em cima, bem. Então a gente vê a curva, lá, a, a estrada lá em cima e a gente tá aqui embaixo, gente. Descendo a serra, né? É. Olha lá a casa abóbora lá, laranja, como é. chama, laranjão lá. É. Olha que bonito que fica no meio do mato lá. Contrasta é. com a natureza. E lá na nossa cidade tem uma loja de tintas. Aquelas cores ali, ó. Vamos, vamos assim, vou usar o termo assim. As cores berrantes. Mas é é berrante. metade do preço. Sai, mas é muito pouco os oh, dois, dois ciclistas Um casal Um casal E é essa, essas cores que a gente pretende usar, né? Se ah, a gente vier a nossa mesmo é. Deus nos abençoando A gente quer usar esse tipo de Eu não contei quantas curvas tem aqui não, mas de qualquer hora dessa só de.. Só para ter ó, o prazer eu vou contar. Tem uma rodovia que eu passava, quando eu trabalhava com caminhão, eu sempre passava no lugar lá e não contava. Um dia eu falei, eu vou contar. Deu 42 curvas. Indo pra onde? Saindo de Santa, de Santa Maria da Serra, subindo para Torrinha. Três barras, bolso frio pitador. <risos> Três barras é cidade, né? Dá a entender que é. sim. Bolso frio? Pitador acho que é o pai. É ah sim, pais, né? é. Deve ser um distrito, né? Sei lá. Tinha um distrito lá atrás de servo Distrito de servo É, tem, tem um isso. agora nós já chegamos, é, vou usar o termo assim, no vale, né? Mais ciclistas. É, ciclistas nessa época que mais tem, nesse momento assim que é domingo cedo. E o, o milharal aqui na região, os milhos, né plantação de milho quer milhará, dizer. Milharal homem, é. não sabe nem falar. Nós, é fomos, nós fomos esses dias lá para colher milho. Tem milho Bonecano, já tem milho sendo colhido. Pamonha, cural, o pessoal tá fazendo bastante. Outra coisa gente, eu tô passando numa região, aqui ó, nesse, nesse exato lugar que eu falei com você, Madalena, lá. Eles vão plantar arroz e alguns já ah, plantaram nessa, arroz. Nessa varzinha. É, lá na frente tem uma várzea mais bonita, mais comprida, mais longa. Como é que eu posso falar? Maior? É, eles estão plantando arroz, porque o arroz agora está lá na estratosfera o preço, né? Que tudo é por dinheiro, infelizmente. Tudo é por dinheiro. O amor acabou. Agora, pegar um fardinho de arroz e vender por 30 reais. Quem pode comprar, tudo bem. Quem não pode. Cidadão que ganha um salário mínimo com 3, 4 filhos. Como é que vai? Cuidar. Aqui à esquerda, essa várzea que eu te falei, ó. ó. Isso aqui já vai ser plantado arroz, aqui também à é direita, ó. Tá vendo lá?